Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus por Jamiro dos Santos Filho Lázaro Na terça-feira, após passar o dia ensinando no templo, Jesus retornou a Betânia ao convívio dos três irmãos. A sua chegada... Lázaro o informou que Simão desejava oferecer-lhe uma ceia, onde estariam também amigos e alguns familiares. Jesus sorriu e se prontificou a ir, assim que a ceia estivesse preparada. Antes, precisaria recolher-se. E, como sempre o fazia, dirigiu-se ao fundo da casa, onde havia árvores frutíferas e o cantar dos pássaros. Ali, solitário, passava horas meditando e ninguém ousava importuná-lo naquele recolhimento. Do interior da casinha singela dos irmãos, via-se sua figura ímpar, que se movia delicadamente, ora olhando os céus, ora o chão, e a impressão era a de que conversava com amigos celestes que vinham fortalecê-lo, pois sua hora estava chegando e era preciso ter forças supremas a fim de vencer a etapa final. Quando o sol estava se pondo, Lázaro foi até Jesus chamá-lo para a ceia. Jesus sorriu levemente e abraçou o amigo carinhosamente. Lázaro correspondeu ao abraço, mas um sentimento estranho passou pelo seu coração. Ante o inexplicável, perguntou. — Senhor, está tudo bem? — Sim, meu amigo. Por que perguntas? — Perdoa-me, mas algo atingiu meu coração ao abraçá-lo. Parece que pressenti algo de grave. — Diz-me, senhor, está tudo bem? Jesus olhou-o e respondeu. Lázaro, meu bom amigo, às vezes nossos olhos presenciam fatos que julgamos injustos, porém é necessário que nossos corações saibam interpretar a vontade do Pai. Dessa forma... Eu te peço, se resignado diante das pedras do caminho, pois em verdade elas representarão estímulos ao teu crescimento para Deus. Lázaro olhava o mestre perguntando a si próprio o que ele queria lhe dizer naquele momento. Ele não sabia, mas Jesus o preparava para a separação inevitável, como também para as provas que o amigo teria de passar. Lázaro seria perseguido por fanáticos judeus por onde fosse, mas teria uma importante missão diante do cristianismo nascente. Assim, Jesus o fortalecia, pois contava com ele para implantar a boa nova. Como não encontrava explicações em seu íntimo, apenas aguardou o desfecho do diálogo. Então, Jesus continuou. Meu irmão, ouve o que te vou dizer. Está chegando a hora decisiva. Partirei em breve pelas mãos dos homens, mas sei que assim deve ser. Porém, peço-te que não deixes que a minha ausência ante teus olhos perturbe teu coração. — Ficaremos juntos, embora em mundos diferentes, a fim de continuarmos a implantação da Boa Nova. Por teres voltado do túmulo, muitos desejarão levá-lo de volta, pois julgam que afrontaste as leis de Moisés. Sabe, meu irmão, que exigirão de ti o exemplo de quem foi salvo por minhas mãos. Assim, se forte, nada temas... Confia e serve. Ama e perdoa. Estaremos juntos até o fim. Lázaro abraçou-se a Jesus e chorou sobre seus ombros. Nessa posição, ficaram em silêncio, sorvendo a angústia daquele anelo. Com voz embargada, Lázaro falou. — Senhor... Tu sabes das minhas fraquezas, por isso temo por mim próprio. Assim, peço-te, socorre-me sempre, como fizeste buscando-me no sepulcro. Meu amigo, ao tirar-te do túmulo, eu o fiz por amor, e ainda por amor estarei junto a ti também nas horas dramáticas. Não permitas, nesses transes, que a razão predomine sobre teus sentimentos e acabe por envolver-te no medo. Quem assim reage, acaba sendo traído pelo próprio temor. Deixa-te levar pelo coração, assim verás que nessas situações não há porto mais seguro do que a esperança e a fé no Pai Celestial. Faz o bem e seja tu escravo do amor mesmo que isso te traga prejuízos no presente mas que se transformarão em bênçãos no porvir assim Conto com teus braços a fim de prestar socorro aos abandonados, mas espero de teus lábios as palavras de consolo aos desesperados e de teu coração os sentimentos mais puros aqueles que repartirem contigo a convivência, seja quem for. Emocionado, Lázaro palbuciou entre lágrimas. — Meu mestre... É para mim honra poder servir-te. Conta com minha humilde presença onde necessitares sempre. Ambos sorriram e novamente se abraçaram. Depois encaminharam-se para o interior da casa. Ali, todos notaram os olhos ainda úmidos de Lázaro, que agora sorria ao lado de Jesus. Os apóstolos, Marta e Maria, estavam prontos para a ceia em casa de Simão. Eu, em outra dimensão, sozinho enxugava uma teimosa lágrima que escorria pelo rosto. As palavras de Jesus, dirigidas com tanto amor a Lázaro pedindo o seu auxílio, eu as entendia como direcionadas para toda a humanidade... Por isso, me incluí nesse pedido. O remorso ardeu em meu peito, pois após dois mil anos, eu ainda não havia atendido ao pedido do sublime amigo. De repente, ouvi meu protetor dizendo, Bem lembrado, meu filho, esse pedido é para todos nós. Vamos, pois, agora atendê-lo? então, em um ímpeto incontrolável, exclamei emocionado. — Eu quero ser bom. Ajuda-me, Senhor Jesus. Nesse instante, senti em meu ser uma força inexplicável e a alegria contagiante tomou conta de mim. Olhei ao derredor em busca de meu protetor, ainda que soubesse que não o veria. Ansioso, queria ouvi-lo pelo menos, pois desejava repartir minhas emoções com alguém. Então, socorrendo-me, disse, Meu filho, eu o sinto mais renovado, o que alegra e conforta minha alma. Nesse momento você se sentiu pequeno, porém este envolvente sentimento é capaz de mudar o destino de um homem. Entrando na aura de Jesus, ouvindo suas doces palavras, você pode sentir-se comprometido na renovação dos próprios atos. Não perca essa euforia, essa vontade de viver e ser bom. Com entusiasmo, somos capazes de grandes feitos, principalmente quando banhados pelo amor. Prossigamos, pois temos muito por fazer. Sigamos com eles para a ceia em casa de Simão, o ex -leproso. Assim, saímos todos juntos para a casa de Simão. E, tal qual Lázaro, eu ainda tinha face úmida pelas lágrimas que repartiram comigo aquele momento tão bonito.